Olá, meu nome é Oswaldo Silva, vou falar aqui pra você o que é ejaculação e o tratamento quem tem ajudado milhares de homens a serem curados, mas antes se inscreve no canal, curte e clica no sininho para saber mais informações para a sua saúde, e comenta aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo, beleza? Eu, que já passei por esse problema. Tenho a missão de compartilhar todo o meu conhecimento para que esse problema de ejaculação precoce não continue causando separações de casais e que mais homens possam ter sua autoestima de volta. A melancia é rica em potássio e citrulina. Possui eletrólitos essenciais para o processo de contração muscular e transmissão de impulsos nervosos. Possui óxido nítrico que também é eficaz contra a ejaculação precoce e disfunção erétil. Esses componentes promovem o relaxamento da musculatura dos vasos sanguíneos o que aumenta o aporte de sangue para o pênis. Já o mel leva ao cérebro uma mensagem que diz que o corpo está em um período de bem-estar evitando a ejaculação precoce. Uma ou duas colheres de sopa e já dá uma energia boa na hora do sexo, e também é um componente importante para o suco de melancia, já que devemos cortar o açúcar do nosso dia a dia, preferindo assim o mel para adoçar a receita, ok? Para preparar o suco de melancia e mel é muito rápido e muito fácil. Basta bater tudo no liquidificador. Veja como fazer o preparo em sua casa. 3 xícaras de melancia, sem semente, picada. 1 xícara de água gelada. 2 colheres de mel. Canela em pó a gosto. Modo de preparo. Bata no liquidificador a melancia, a água, o mel e a canela até que fique homogêneo. Eu recomendo que beba 500 ml dessa receita caseira diariamente. OK? É o suficiente para você passar uns minutos a mais, na cama com sua parceira, e não gozar tão rápido igual vem gozando ultimamente. Saiba como curar a ejaculação precoce com esse método caseiro, de forma totalmente natural e sem efeitos colaterais em poucos dias. Abaixo do vídeo tem um link na descrição, do método que eu utilizei para acabar com a minha ejaculação precoce. Ao contrário das alternativas que utilizamos aqui para conseguir alguns minutos a mais, esse método ensina como acabar com ejaculação precoce de forma natural e em casa, sem uso de medicamentos no prazo de apenas 4 semanas. É incrível! Recomendo muito que você pelo menos clique no link e conheça como funciona esse tratamento, ok? O tratamento deve ser feito de uma forma integral. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem depoimento de homens que sofriam e agora estão curados. Dá uma olhadinha nesse site que deixei para ajudar você aqui na descrição embaixo do vídeo. Decida mudar de vida e ficar mais tempo sem gozar. Espero ter ajudado. Obrigado e até o próximo vídeo.